Você é o fundador do pilorda do time? Sempre fui. Aí fui. Como é que foi a fundação desse time? Como é que foi a ideia? A ideia foi de um amigo nosso, chamado Jaia. Que fundou que a pilorda é veio uma, uma carne seca com um farol que a gente comia. Aí fez o time, chamado piloto. Aí oh, há quantos anos foi isso? Ah, meu amor, mais de 15 anos. É. Desde isso, sempre, todo ano tem o jogo. Todo ano, tem um solteiro casado. Fora o jogo que tem fora de, de época, pilorda sempre foi pilorda. Pilorda virou um time, um clube não, ou Um time de pelada, é. Pelada, time de pelada. E o que significa pilorda para vocês? Pilorda foi uma comida típica de buzo, que nossa época não tinha feijão nem arroz. A mãe da gente fazia um, um, uma farinha molhada com carne seca frita. Chamar piloto era caro e podia ser peixe também. É? é.